Olá pessoal, seja bem-vindos ao meu canal de Warframe português. Eu sou o Dark, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal Dark Gamer, isso aí pessoal. Uh, o vídeo de hoje vai ser a razão para por qual o canal existe. Uh, eu sei que não é um vídeo assim que engloba assim o jogo Warframe, né? Mas é um vídeo onde eu vou explicar para vocês o inscritos do canal Dark Gamer, para que me acompanhem, para que saberem porquê canal existe, é claro, eu quero que vocês saibam porque é que eu quero a vossa ajuda, porque é que eu, eu peço para se inscreverem no canal ou para divulgar os vídeos, darem like, praticamente em termos disso, também mais ou menos em termos de chance do canal acabar e ou continuar, vai depender também da minha parte, da minha pessoa, é claro, é, continuar com o canal ou não, isso vai depender, ainda estou nessa fase de avaliação, então pessoal. Porquê o canal existe? Eu quando comecei a jogar o Warframe, como jogador, eu comecei a ter dificuldades. Eu tive as minhas dificuldades, não conseguia, como posso dizer, elevar muito, não tinha aquele apoio de um amigo, de alguém que pudesse me dar as dicas, me dizer as coisas, ajudar em entregar as missões, ou pegar Warframes, tipo as coisas básicas. Eu não tive as muita ajuda nessa parte. Eu só comecei a ter ajuda quando eu cheguei a maestria 10. A partir da maestria 10, um jogador veio ter comigo. Esse jogador perguntou-me se eu queria ajuda para conseguir o A-Frames normais que me faltava. Nesse caso, o Ember, a Nix. eu por acaso não sabendo pegar a Nix, a Nova. A Nova, por exemplo, é um dos Warframes que eu fermei com maestria 19, por acaso, a Nova normal. E Há muitos, por exemplo, a Prime também, como a Street 19, foram warframes que ao longo do tempo foi deixando para trás porque eu não tinha, assim, como posso dizer, não tinha conhecimento suficiente sobre eles, onde que essas coisas, onde que cada parte, cada warframe se encontrava antes. Ah, eu decidi fazer o vídeo com o intuito também de ajudar aquele pessoal que estava começando no warframe agora, tipo, como posso dizer. A minha intenção dos vídeos é ajudar quem está começando agora no Warframe, é claro, ter um conceito básico do que é o Warframe. Também então, a minha intenção é, como posso dizer, Praticamente, a única intenção que eu tenho mesmo é ajudar, apoiar aqueles pessoal novo. Eu já, eu normalmente recebo pedido de ajuda para fazer algumas missões no meu Discord. Mesmo no, em mensagem privada, eu ajudo a pessoas a fazer missões, a levam em fazer Warframes normais. Eu estou sempre ajudando alguém, porque essa é a intenção que eu tenho em trazer vídeos de warframe. Também por exemplo, pessoal, a comunidade do Afim a portuguesa é uma comunidade bem pequena. Praticamente, nós, nós não temos algo assim que nos represente. É por isso que eu digo que eu sou o primeiro canal de português do Afim porque eu não, mesmo por quando aqui no YouTube, a sério, eu não encontrei nenhum canal que. Seja que seja português de Warframe no YouTube, eu posso dizer que eu sou o primeiro porque a minha intenção não era ser o primeiro. Eu sou como, como jogador, a minha intenção era trazer as missões que eu fazia, vídeos, apresentar as minhas builds. Isso que eu faço, lives brincando, jogando comigo, fazendo desafios, fazendo sem waves, umas 2-3 horas de uma missão, postar aqui. Essa é a minha intenção no início, praticamente trazer guias para o pessoal, apresentar. Daí dicas para o pessoal comentar-se nos comentários Da a minha opinião do que eu acho de algumas coisas de Trazer umas teorias malucas por aí É o que eu tinha intenção de fazer aqui no canal É praticamente era isso tudo que eu tinha Mas as coisas fugiram do de foco né? Fugiram do seu lugar E eu acabei fazendo alguns vídeos bem diferentes Fashion frames build, pronto, Trazendo muitas builds Literalmente são mais builds de... é praticamente... Uh, só builds no canal também, eu também queria trazer para o canal, eu mesmo quero trazer teorias, mas para é ser sincero, trazer teorias ah, literalmente tenho que pensar muito, tenho que fazer muita coisa, mas é o que eu vou fazer, eu vou focar um pouco nessa parte também, há muitas coisas, também falar algumas histórias de personagens perdidas, nós não conhecemos é uma coisa também que eu quero fazer aqui para o canal pessoal quais são as chances do canal continuar e acabar praticamente as chances são de 50, 50 para cada lado tanto para acabar e continuar porque eu não para o lado de acabar eu não vejo que o meu conteúdo é bem recebido a minha intenção é pronto é ajudar aqueles que querem ser ajudados e que os meus conteúdos os meus vídeos nesse caso como jogadores meus vídeos como jogador uh, chegam a quem Chegam a quem quer uh, realmente precisa de ajuda, né? Quem quer ser ajudado nesse caso, eu também eu tenho a intenção, claro. A minha intenção como jogador português é criar uma comunidade portuguesa onde ah, temos todos os jogadores portugueses e não só portugueses como brasileiros ingleses também, porque, uh, como posso dizer. Eu vejo tanto no YouTube, Facebook, Discord, há várias comunidades, né? Há várias comunidades, eu afirmo, mas são comunidades brasileiras. E são comunidades onde eu sou bem recebido, por acaso, para ser sincero. Eu também gostaria de criar uma comunidade portuguesa onde os jogadores brasileiros também pudessem ser bem recebidos e estarem apoiados. Terem sabido também ajudarem aqueles que precisam. Pelo facto da nossa comunidade ser, ser pequena, não encontramos assim muitos jogadores que querem entregar-se dizendo assim né Existem jogadores portugueses, muitos mesmo, que jogam a frame Mas esses jogadores praticamente, posso dizer que eles estão mais intuito no como posso dizer, está em tweet numa comunidade só, vão procurar aquela comunidade que não encontram, como não tentam procurar uma comunidade portuguesa e não encontram, acabam indo para a comunidade brasileira, e fazem bem, e por acaso, façam muito bem, que a comunidade brasileira é uma comunidade muito boa, eu recomendo mesmo, eu, se quiserem eu, posso recomendar. eu vou fazer um vídeo recomendando ah, comunidade discord, sites, lugares onde vocês possam conviver, com jogadores do e isso vou fazer mais depois aqui para dar um tweet onde vocês que estão começando agora a jogar a frame podem se encontrar ok, literalmente. Quais são as chances do canal continuar ainda ativo, uh, como eu posso dizer pessoal, uh, como eu disse há tudo sim, 50%, 50 para cada lado, a chance do canal continuar uh, vai depender de mim mesmo, porque pronto, eu faço os vídeos né, como jogador para mostrar para vocês, para que uh, vídeos que sejam ajuda ou uma ajuda, eu normalmente não recebo você assim, não vejo que os vídeos estão a ajudar praticamente os vídeos têm as visualizações que têm, têm os likes que têm, porque o pessoal que está no canal, os inscritos estão lá são que vêm. Mesmo que eu faça aquela divulgaçãozinha nos servidores do Discord, de, um, numa página do Facebook aí, pronto, a minha intenção literalmente é mesmo ajudar aqui o crescimento da comunidade portuguesa do Warframe. E também ajudar quem precisa em termos de informações, coisas pequenas que vão encontrar. Essa é a minha intenção como jogador. Para continuar, para continuar com o canal é isso que eu tenho dizendo assim em mente, né? melhorar a minha pessoa, melhorar os conteúdos que eu venho e faço, né? nesse caso é o que eu tenho que fazer porque acha-se que os meus conteúdos não estão ajudando nenhum jogador. Se tiver a ajudar pessoal deixa nos comentários é claro, eu não ninguém aqui tem que dizer, todo mundo é para dar a sua opinião é claro. Podem dizer à vontade o que quiserem dizer pessoal, eu não me importo, sério, digam o que quiserem no, nos comentários. Porque realmente o canal é um canal que fugiu de foco, era é para um canal de gamer. Eu decidi focar o meu canal no iframe porque eu gosto muito do jogo iframe, literalmente pessoal, é um jogo que eu me amarro muito. E eu também estou a pensar em voltar a trazer o gameplays de outros jogos, mas estou a procurar ainda jogos que sejam compatíveis com o meu computador para não pesar muito depois e não dar cabo de, dos componentes que eu tenho lá. Literalmente, é um computador fraco, é claro, mas aguenta o Warframe, isso que é importante, desde que consiga aguentar o Warframe e mais uns quantos jogos, eu voltar a trazer tudo aqui para vocês, é claro, para apresentar e tudo mais. Uh, eu pessoal, eu como jogador de Warframe, eu gosto de ajudar, estou sempre disponível para ajudar quem precisar, literalmente mesmo, se alguém quiser ajuda para fazer alguma coisa pode entrar comigo, podem entrar em contato comigo, o meu nome no in game vai aparecer aqui na tela agora mesmo ok, o meu nome também, depois podem encontrar o meu nome na descrição caso queiram, peço uma ajuda, eu vou estar disponível, antes no meu discord, discord Art Gamer, eu vou estar disponível para ajudar pessoal. Eu peço desculpa ter trazido esse vídeo assim mais desabafo, dizendo assim né Porque é um desabafo completamente Estar tá aqui eu a falar com você sobre isso Ou porquê que o canal devia Pronto, praticamente tem é mais desabafo, apetecei-me desabafar um pouquinho com vocês, fazendo aqui. Pessoal, os meus vídeos são gravados através do meu móvel, ok? Não do, do uma camera, de uma câmera, claro, mas sendo a câmera do meu telemóvel, só para vocês ficarem a saber. Eu peço desculpa pelas qualidades dos vídeos, às vezes vêm baixas, às vezes são altas. Isso é mais pelo. como eu faço a gravação lá do, no, no Sony Vegas, às vezes acaba baixando um pouco a qualidade isso ser é muito mal para trazer aqui para os meus vídeos, ok? Caso gostarem, aqui, caso gostarem aqui, deixem o like se quiserem, claro. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanham o canal.